Os robôs e o futuro Os robôs estão cada vez mais presentes em nosso cotidiano e é inegável que eles tenham um papel importante no nosso futuro. Com a crescente automação de processos, a inteligência artificial e a robótica estão se tornando cada vez mais relevantes em diversos setores. O papel dos robôs na indústria A indústria é um dos setores que mais tem se beneficiado da robótica. Os robôs são capazes de realizar tarefas repetitivas com uma precisão e velocidade muito superiores aos seres humanos, além de não precisarem de pausas ou descansos. Com a utilização de robôs na indústria, é possível reduzir custos e aumentar a eficiência dos processos. Além disso, a utilização de robôs pode garantir uma maior segurança aos trabalhadores, já que tarefas perigosas podem ser realizadas por máquinas. O papel dos robôs na medicina Na medicina, a robótica tem desempenhado um papel cada vez mais importante. Os robôs cirúrgicos, por exemplo, têm sido utilizados em diversas operações, com um grau de precisão muito superior ao das mãos humanas. Além disso, os robôs podem ser utilizados em diagnósticos, análises e tratamentos. Por exemplo, a inteligência artificial pode ser utilizada para analisar grandes quantidades de dados e identificar padrões que seriam impossíveis de serem percebidos por um ser humano. O papel dos robôs na educação Na educação, a robótica tem sido utilizada para ensinar conceitos de programação, física, matemática e outras áreas. Além disso, a robótica pode ser utilizada para incentivar a criatividade e o pensamento crítico. Os robôs podem ser utilizados como ferramentas de ensino, permitindo que os estudantes interajam com as máquinas e aprendam de uma maneira mais lúdica e interessante. O futuro dos robôs Com o avanço da robótica e da inteligência artificial, é possível que no futuro os robôs sejam capazes de realizar tarefas cada vez mais complexas e substituir completamente os seres humanos em algumas áreas. No entanto, é importante destacar que os robôs ainda são máquinas e, por mais avançados que sejam, nunca poderão substituir completamente o trabalho e a criatividade dos seres humanos. Conclusão Os robôs têm um papel importante no nosso futuro e estão cada vez mais presentes em nosso cotidiano. Eles podem ser utilizados para aumentar a eficiência e reduzir custos em diversos setores, além de garantir maior segurança aos trabalhadores. No entanto, é importante lembrar que os robôs ainda são máquinas e nunca poderão substituir completamente a criatividade e a capacidade de adaptação dos seres humanos.